Eu sou o Rafael Oliveira, se você não está inscrito neste canalzinho Se inscreva no canal, deixe seu like Se você não está inscrito, bem-vindo se você está inscrito, bem-vindo também Porque é, todo, é vídeo novo, né? Então bem-vindo, Pode bem falar, acho. ainda estou elétrica Não, você não esqueceu de nada? Eu sou o Rafael Oliveira, <risos> essa aqui é a Maite <risos> Sejam bem-vindos, esqueci disso ah! Meu Deus, não quero apresentar? Apresenta, a gente se apresenta e não se apresenta, né? Não, demais, hein? Você não quer que eu faça parte do vídeo? Vai embora! Não, nem eu fazia parte do meu vídeo! Eu sou Oliver. A gente vai continuar com os quiz que a gente gosta bastante e agora é apenas pessoas muito sábias vão saber... Apenas pessoas muito sábias vão saber completar todos os ditados populares, eu não vou saber a maioria. Ixi. Não, eu se não liga aí, só no, no rodapézinho do negócio, eu já não sei. Passarinho que come pedra... Pia? Engasga? Não sei. Vamos, vamos, vamos começar. Vamos começar. A gente já viu que a gente não vai entender de nada, né? Sabe qual é a pior? Eu acho que eu lembrei agora desse. Eu acho que é passarinho que come pedra, morre pelo c... Mas aí tem que pôr um. Vou pôr, vou pôr. Morre pelo c... Não sei. Eu acho que é. Passarinho que come pedra, não tem, ó. Você que é doida. Ah, o... <risos> sabe a dor que tem, sabe o c... Sabe o bico que tem, então, então eu... é o c... Falei? Era alguma coisa com o... Do... Não lembrava como era, mas eu sabia que Sabe o que, que tem. Tinha... Vai ser um... Ficar pondo o isso aí. Então <risos> <barando> de falar. <risos> tá Vamos falando lá pra... do... da hora. <risos> Aí você vai me... Se ferradura trouxesse sorte, eu andaria com 50. Vamos ler as opções? Burro não puxava carroça, burro não pisava na poça, ou poça, né? Depende poça. do estado que você mora. Burro não tava na roça, não sei, pô. Eu acho que é... Burro não, ca... não puxava carroça, porque faz sentido de ter sorte, porque... Se ferradura... Ah, porque se ele, é... ele não precisava estar é, lá. Ele não precisaria lá. fazer isso, que ele seria... Mas ah, mas o um humano escravizar. escravizaria de qualquer jeito, é. é isso mesmo. Ser humano não é nem esse bicho Não, sorte, não. ser humano é a pior raça. Águas passadas, não matam sede, não lavam as mãos, não movem moinhos? Moinhos? Ah, eu acho não que eu já ouvi. Não movem moinhos. Eu acho que eu já ouvi. É, porque tipo, a água tem que passar pelo moinho pra girar o negócio, assim. Se a água já passou, ela não gira o negócio. Exatamente. Exatamente. Você tem uma. Você tem uma. São muito tá bom. Tá vendo só? Quem ama o feio, bonito, ele enlouquece. Bonito lhe enfurece ou bonito lhe parece? Não sei qual é não. Não? Você nunca ouviu isso? Quem ama feio, bonito lhe enlouquece, bonito lhe enfurece, bonito lhe parece, quem ama feio... Como assim quem ama feio? Eu não entendi. É um ditado popular, é um ditado quem, é esse. Quem inventa essas b****? não sei. É coisa é. BR, né? Lógico que é, Só ditado sempre... popular BR, né, Rafael? Não sei. Chuta você. Ah, você sabe? Eu sei, é bonito não lhe sei. parece. É. Por quê? Quem que inventou isso? Porque se a pessoa é uma pessoa feia, aquela pessoa pra ela fica bonita. Então não é feia, pô! Pra ela, não. Quem que te não. inventou esse ditado? Se pra ela não é feia, não tem feia em momento nenhum na Exatamente. frase. Exatamente, mas é isso aí. De grão em grão, a galinha enche o papo, a galinha enche o saco, a galinha pega o pato. Papo. Paga o pato? Paga o pato, mas não é, né? Ela não, a galinha o... enche o papo. E nem é o papo, né? Ela só engole. Ela é tem Hamster. papo, né? É que fica com... Camarão que dorme, a onda leva. A onda pe é, o peixe pega ou a rede pega? A onda leva, né? Eu também, sentindo nenhum, nunca vi camarão na beira do mar. Eu também nunca vi. Eu não sei, Mas quem tem inventa isso? Pitu, essas pitu a galera pega com o negócio. Não, é não é no mar assim. Na é, beira. pô. Então não é camarão. Não, eu não sei. Pitu que a onda leva, ah, pitu que dói. Ah, quem achar esses malucos que escrevem esses. Pra falar. E aí? Que, que, que... O, pior é... Ah, não pode, não. o, o é pior é que, tipo, alguém inventou isso aí, mas as pessoas voltaram, tipo, continuaram falando aí a vida não, toda. Eu nem sei quem fala, nem ouço isso aí, tanto que eu não sei a maioria. Quando é esmola é demais o santo. Sabia, o, o santo, santo desconfia, o santo, santo, santo contagia. O santo desconfia, tudo bem. Ah, a gente vai saber todos, a gente vê. não dá, né, meu? O que é que dá esmola pra santo também, né? Ditados, nada a ver, enfim... E como é que a esmola que é falando... demais? Não existe esmola ser é demais, né? Se, não é, se é demais, não é esmola, é. é um presente já. É o olho do dono que engorda o gato, que arrebanha o gado, que multiplica o gado. Eu não é sei. Gado, tá. Eu falei gato, né? Que engorda é. o gado. Por que eu falei gato? É o olho do dono que. Não sei, pô. Eu iria de engorda no Como nada, é olho, né? é, ah, olho, olho gordo, eu ia de engorda, mas não sei se é, é. não. É, ah, isso aí, ó. Ah, quem com ferro fere, com ferro será atingido, com ferro será ferido, com ferro. Não. Fé é. será ferido, ou com ferro será ferido. Com fé. Eu achei quem que ferro com, ferro. com ferro fere. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, é isso? E se você quiser tirar uma pedra? Não é ferro? É. Tudo errado, né? Não gostei, não gostei. É. Que esses o gato escaldado Nunca mia, tem medo de água fria Não entra na pia O que, que é escaldado? Escaldado não é tipo de Queimado de água quente, não é? Não. Escaldado, que foi posto oh, na água é o que eu falei. Colocaram um gato na água fervendo o que fez isso? Meu Deus! Essa agitação foi. Não, nunca vi. Minha... Antigamente, o povo era sinistro. Tem medo de água fria, não entra na pia. Mas ele tem que entrar, pô. Pela tem que lógica, molhar. vai ser tem medo de água fria. Porque se ele já tá na quente, ele vai ter medo da fria. Mas. mas... Calma aí, vai que gato escaldado é tipo, ah, não sei. Acertei. O que que era? Tem medo de água fria. Porque ah. se ele foi na água fervente, ele tem medo da água fria. Não faz sentido. Não, gato escaldado Horrível, não, não quer dizer que ele foi na ditado, água pelo água. amor de Deus. O preguiçoso trabalha dobrado, trabalha cansado, trabalha emburrado. Nunca ouvi. Faz mais sentido trabalhar emburrado, né? Porque se ele é preguiçoso... Trabalha cansado... Não, o preguiçoso não é cansado. O preguiçoso trabalha emburrado... Faz mais sentido, porque se ele é preguiçoso, ele não queria estar trabalhando. É. É. Errado. O preguiçoso trabalha dobrado. Por quê? Ele tá com preguiça. Ele não vai fazer o trabalho. Ver? Meu Deus! É meio que falando que o preguiçoso vai fazer errado? Não, também não. Porque se ele tem preguiça, não quer dizer que ele é desatento. Não, é. Eu posso estar fazendo aqui, escrevendo Passando com preguiça. O próximo. Nossa, quem inventou, quem fala, não fala mais essas coisas, não, gente. Não, não passem pros seus filhos. Coisa é, ridícula. A palavra é prata. E o silêncio bronze, e o silêncio é raro e o silêncio é ouro. Deve ser bronze. Seguindo é? Não. Não, o silêncio é ouro, Seguindo né? Seguindo a lógica da prata, é o silêncio é ouro, com toda certeza. Porque a palavra vale alguma coisa, mas o silêncio é mais ainda. Ah, né? não sei, é tipo é isso. isso. Mesmo. Então, então eles vêm dar os ditados pra ver se eles fazem sentido, gente. Porque pra mim. Não... Ah, a maioria não fez, não. Burro velho. Não foge da guia, não anda na linha ou não perde a mania. Não sei. Burro velho. Eu não. acho que eu já ouvi essa que é não foge da guia. Burro velho, não foge da guia. E se for perde. isso mesmo, vai ser muito triste. O burro ver. velho não não perde a mania. O velho não perde a mania. É, porque você já tem mania, né? Já é velho. Mas não é só burro, né? Qualquer pessoa. Se a pessoa já é velha, já tem mania... Mas eu acho que o ditado tem é mania? nesse sentido. Tipo, burro velho não perde a mania, hein? Ah... Deve ser, né? É a primeira que fez algum é, sentido. Não se faz uma omelete? Uma omelete, não. É um omelete. Pra mim é um também. Uma omelete, enfim. <risos> Sem temperar os ovos. Sem quebrar os ovos, se a galinha não botar os ovos. Se a galinha, se a galinha não botar, não botar os você ovos, não faz nada. Não faz nada. Mas então eu, é isso. Mas mesmo. eu acho que quebra muito o ritmo da frase, essa daí. Fica se muito. Se a galinha longo. não faz eu uma Eu acho omelete. que é sem quebrar os ovos. Não se faz uma omelete se a galinha não botar os ovos. Não, quebra o é ritmo. É muito óbvio, né? Quebra o ritmo da frase. É. Certeza que é não se faz uma omelete sem quebrar os ovos. Certeza. É. Aí. Não, porque o outro ia ser muito óbvio. Mas qualquer coisa pra fazer com ovo, você tem que quebrar o ovo. O quê? Vamos lá. Quem vê a barba do vizinho arder... Quem vê a barba arder? Quem... O <risos> que é que... Não, barba que arde? Não, não. Quem inventou isso tinha 300 anos. Foi o Matusalém que inventou. Ó, quem vê a barba do vizinho... É... Calma, até me confundir. Quem vê a barba do vizinho arder, tira a sua do fogo, observa do, de canto de olho e põe a sua de molho? Vixe, não eu sei. Eu acho que apanha põe a sua de molho, é que faz mais sentido, porque nenhuma faz sentido. Arder, né? Eu ponho a minha de molho. É, acertei. Agora Mas é completo. Não faz sentido nenhum. Quem vê a barba do vizinho arder, põe a sua de molho. Pra quê? Pra não arder também? Acho que é pra ficar molhada pra não pegar fogo. Mas ardendo é fogo. Tá ardendo. Galera, não espalha de ditados populares, a não, não ser pra você compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Porque aí pode, se for compartilhar não, é o bem. vídeo. Tudo bem, compartilhar, compartilhar no vídeo é coisa. Mas a gente coisa. tá compartilhando o vídeo para o fim dos ditados populares. Desses aí, pelo menos, Então né? vamos criar uns novos, né? Meu Deus, que façam sentido. É, mamilos que aparecem são polêmicos. <risos> Vamos atualizar isso aí, por favor. Se inscreva no canal, deixe seu like, muito obrigado. Redes sociais está aqui na, na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau.